pessoas, eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai A Prova. Seja bem-vinda ou bem-vindo caso seja a sua primeira vez por aqui. E se é a sua primeira vez, tem vários vídeos para você assistir aqui. Sobre essa temática que nós vamos falar, né, especificamente sobre o que é produção científica, nós já temos alguns vídeos que podem te ajudar a entender melhor e que eu vou deixar linkado aqui. Que são os vídeos sobre teoria, né, apenas uma teoria, que as pessoas acham que teoria científica é uma teoria qualquer, só uma teoria. Eu vou deixar o link aqui. E também o um vídeo sobre universidade, onde eu explico os três pilares base de uma universidade pública. Então, eles vão ajudar bastante para entender o que a gente vai falar aqui. Ah, tem um outro vídeo também. É um vídeo sobre objeto de estudo, certo? O que, que significa objeto de estudo? Se você sabe, talvez esse vídeo não seja tão útil para você. Mas, se você não sabe, é bom voltar lá para dar uma olhadinha. Música Aqui a gente vai falar sobre o que é produção científica, como ser um cientista, né? onde é que você... A gente cresce vendo aquelas pessoas fazendo, trabalhando em laboratório e alguns de nós sonha em ser cientista e imagina que aquilo é ser cientista. Mas como que eu posso ser um cientista? O que, que de fato faz um cientista? É isso? Ele fica lá no laboratório fazendo testes? Isso também, porém não só. Eu, por exemplo, sou cientista social. E não, eu não tenho especificamente um laboratório como aqueles dos desenhos, onde eu fico explodindo várias coisas, né? Eu não preciso necessariamente usar o jaleco, só depende das áreas onde eu vou entrar. Não necessariamente porque eu sou cientista e eu preciso usar. Então, o meu laboratório tenho, mas o meu laboratório enquanto cientista social pode ser em qualquer lugar dessa sociedade. Então, não, não necessariamente precisa ser aquele prédio é, explodindo coisas. E não, a gente não fica só fazendo aquele monte de testes. A gente faz bastante estudo, a gente faz definição de objeto. Então, quando a gente está falando de produção científica, a gente está falando de, primeiro, saber qual é o teu objeto de estudo. Por isso que eu falei que você pode voltar lá no vídeo para ver, caso você não saiba. Quando eu sei qual é o meu objeto de estudo, eu sei que tema eu posso trabalhar e também me questionar se ele tem relevância ou não para o desenvolvimento daquela minha ciência. Depois que eu uso aquela minha hipótese, né, aquela minha ideia, eu vou fazer testes, eu vou fazer experimentos ou, por exemplo, fazer entrevistas para conseguir dados. Onde eu também já falei lá no vídeo sobre teoria, como é que é feita essa metodologia. Para cá, para esse vídeo, o que a gente precisa saber é antes de se fazer uma pesquisa, eu tenho que saber o que é o objeto, mas eu também tenho que saber como se aplica a metodologia. Eu tenho que saber Quais os tipos de metodologia? Então eu tenho que estudar sobre métodos, né? Quais métodos são os mais adequados? Para que serve cada um dos métodos? Para quando eu tiver uma ideia ou quando eu tiver uma hipótese, eu saber qual método é o mais adequado para aplicar e fazer o estudo daquela, daquela minha suposição, né? Para é, justificar, corroborar, né? Ou seja, confirmar aquilo que eu suspeitava, ou refutar aquela minha própria hipótese, né? ou refutar até mesmo outras teorias que já existam. Então aí tem duas coisas, eu preciso saber o que é objeto de estudo, para isso eu preciso estudar bastante, mas já falei lá no vídeo sobre objeto de estudo, eu preciso entender de metodologia, certo? Metodologia não é simplesmente ah, eu vou aqui aplicar uma entrevista, por exemplo. Tem muita gente que acha que entrevista é, vou fazer um monte de perguntas, perguntei, fiz uma entrevista. Isso não é uma metodologia, apesar de poder usar como técnica né, para buscar dados, a entrevista tem que ser muito, muito bem pensada. A entrevista ela é muito bem trabalhada antes de ser aplicada. A gente tem que ter as perguntas adequadas, saber exatamente se aquela pergunta não foge à temática que você está trabalhando, se ela não está orientando a resposta do teu pesquisado, porque às vezes a própria pergunta já força a pessoa a responder de uma maneira que ela acha que você quer ouvir. E não é essa a nossa intenção na ciência. A gente não quer que o nosso pesquisado, o nosso, pesquisado, né, o nosso, nosso entrevistado, responda o que a gente quer de resposta. A gente quer que ele fale a verdade, né? como ele percebe, dependendo do que a gente está estudando, como ele percebe, o que ele vê, como ele entende. Não o que ele acha que eu quero ouvir mas como ele compreende. E para eu conseguir fazer isso, eu tenho que estudar como é que se desenvolve essas perguntas, quais são as perguntas, como que se monta, se é melhor um questionário, se é melhor uma é, entrevista semi-estruturada. Então, para isso, eu preciso estudar metodologia. E onde a gente faz todos esses estudos? Ah, esqueci de um detalhe importante, tenho que ter os autores, né? Eu preciso ter os autores que vão também fundamentar toda essa minha pesquisa. Mas o lugar onde eu aprendo sobre tudo isso, aqui no Brasil, onde eu aprendo a fazer ciência, é na universidade. Eu também falei isso lá no vídeo e na live sobre universidade, os três pilares da universidade. Então, aqui no Brasil, ciência está ligado à educação. Quando você vê, por exemplo, as pessoas falando que no Japão, nos Estados Unidos, 3% do PIB é investimento em produção científica. Aqui no Brasil significaria investir em educação. Porque é na universidade onde está a maior parte de produção de ciência. Né? Pelo, pela CAPES, né, que é a coordenação de aperfeiçoamento do ensino superior, a, de, do programa né, de pesquisas no ensino superior, a CAPES disse em 2016 que o Brasil estava em 13º no ranking mundial de produção científica. E aí, como eu disse, a ciência está aqui no Brasil atrelada à educação. Então, pensar ciência é também pensar educação. Pensar produção científica é pensar uma produção em especial nas universidades, seja de graduação, mas especialmente de mestrado e de doutorado. Se você pensa em fazer universidade, certamente deve haver disciplinas que são voltadas apenas para pesquisa e desenvolvimento de metodologia são elas que vão as que mais vão te ajudar a desenvolver um artigo científico uma resenha é né, o que vão te, te ajudar a desenvolver uma monografia no mestrado uma dissertação e no doutorado uma tese se você quer saber mais detalhes sobre isso manda comentários aqui compartilha com quem você acredita que precisa saber um pouco mais sobre ciência né ou que está interessado em saber comenta se você tem aí sugestões de outros temas ou se você tem Teve dificuldade de repente em identificar que você era um cientista, né? se reconhecer enquanto cientista. Às vezes é muito difícil porque a gente tem aquela imagem de que tem que estar lá no laboratório e a gente se perceber cientista às vezes é um, é um pouco assustador, mas não necessariamente no sentido Negativo. Conta aqui a tua experiência, se você é cientista, como é a tua relação com a ciência hoje, o que, que tu tá pesquisando, como é que tu produz, né, quais são as técnicas. Se você trabalha no laboratório, explica aqui pra galera que não tem muita, muito contato, pra a gente ver outras experiências de ciência também espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. Beijo, pessoas. Boa semana para vocês e até semana que vem.